Pero de tero a 13 a tero, o número, bueno, oh, me cago de te ¿Sí? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Son el tema. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Sim, sí. não, não tenho, mulher, não este ano não tenho. Ademais está em peligro de extinção, mulher, o aceviño, não, não tenho. Mas olvídate de centros, mulher, e, e ponlle vai ao supermercado, compra uma caixa de langostinos, e põe uma caixa de langostinos, que o que querem é comer, mulher. E olvídate de centros, bueno, não, não. Lola não está. Está no cunqueiro. Não, mulher, ela não. Ela está de acompañante se não estaria no veterinário. Não, está acompañando a este homem da pacita. Sim, se já sabe, que não, não saben estar solos mulher. Sim, não, nada, mulher, já sabes como são os homens. Pasou-se com e langostinos de oio ácido úrico e no que mandar para cima. sim, Sim, sim, sim. Cha. Mi, mira, de, de, eso te, sí, que me están grabando. Sí. Veña, veña, mucha. ¿Dónde que? Sí, a las doce. A mí dame igual, pues o velvet o, o chamán. Sí, Ve, veña, hasta luego. Ta... Bueno, perdonad. Mucha. Bueno, pues, gracias. Gracias a todos y a todas. Y felices festas. Tanto.. Lola, como eu chola, dar vosas as, as graças, non Porque temos, bueno, pois um face, non visualizações no nosso canal e, bueno, estamos estamos contentíssimas, isso encanta, bueno, como tuvo tanto éxito e tal, pois as, nada, pois uma produtora está interessada, Pois que vamos a gravar a segunda temporada e empezamos em primavera e queríamos contar e felicitarmos as festas. Así que nada, empezaremos a gravar xa o mês que vem e... Feliz festas! E ollo que noite boa, pois nada, comida, viño e baile... E de copiloto, que a ventanilla sempre baixa e che a ben o aire. Así que nada, boa festas! E a disfrutar, que só se vivem quatro dias e dois estão chovendo.